Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, no treino de hoje nós iremos trabalhar bem a região abdominal, fazendo um exercício abdominal em pé. Muitos de vocês já me pediram, então eu voltei para trazer mais uma sequência de exercícios de abdominal em pé. Vamos iniciar primeiro, como de costume, passo a passo aqui no canal. Nós iremos utilizar para esse treinamento uma garrafa PET. Pode ser uma garrafa de 2 litros, de 1,5 um litro e meio ou de 500 ml. Você vai posicionar, deixa eu ficar enviesado para que você tenha uma visualização melhor. Você vai posicionar seus dois pés paralelos, joelhos semiflexionados, estendidos semiflexionados. Você vai pegar a garrafa, vai tirar da posição ponto neutro que é esse ponto aqui, inicial, vai girar os seus braços e seu tronco lentamente e voltar à posição inicial. De frente, pés paralelos, joelhos medos semiflexionado, pego a garrafa PET, elevo meus braços lateralmente, sem fazer uma rotação de tronco, eu não faço a rotação de tronco, eu só elevo, contraindo bem o abdômen. Você vai sentir que esses músculos transversos, ao você levantar o braço, você vai sentir essa região aqui sendo trabalhada. Volta à posição inicial, o outro lado volta à posição inicial. O exercício é esse, bem simples. Vamos lá começar essa sequência. Eu vou utilizar o aplicativo aqui, Tabata Time, onde eu coloquei da seguinte forma, preparação, 10 segundos de preparação, 30 segundos de exercício. Descanso, eu coloquei só 10 segundos, 5 vezes, 4 rodadas. Iniciando aqui a preparação para vocês poderem ver. Deixa eu colocar o aparelho aqui. Começou. Peguei o peso, coloquei os pés paralelos, elevo o braço. Acima. Sente bem a lateral do seu abdômen. Outro lado. Isso. Sempre contraindo o abdômen. Vamos lá. Eleva bem. Isso. Aqui é concentrado, tá? O exercício. Parou. Não há necessidade de você ficar... Ah, eu tenho que fazer grandes repetições. Não, vamos fazer devagar. Vamos lá. Ó, subir. Um. Parou. Um. Volta. Dois. Tem que sentir bem o oblíquo. Dois. Três. Três. Vamos a quarta. 4. 4. 4. Descansa. Deve estar sentindo essa região sendo trabalhada. É isso que eu quero que vocês sintam. Essa região sendo bem trabalhada. Vamos lá. Posicionou agora no lado direito. Subiu. de não fazer o giro do tronco dois três três vamos lá nos comentários para eu saber se você sentiu bem essa região, se você tem dúvidas sobre este exercício, exercício fácil e que muitas pessoas não conhecem e provando que dá para ficar em forma. Fazendo atividade em casa. Isso aí. Vamos lá. Hoje vai ser, vai ser puxado, hein? Foi. Contrai sempre o abdômen quando elevar os braços. Ó. Elevou os braços, contrai o abdômen. Solta todo o ar. Elevou os braços, solta todo o ar e contrai o abdômen. Isso. Começando a sentir, vamos lá, existe não, Eu vou, comigo, faz comigo, sem pressa, sem pressa. Descansa. Já está pesado. Já estou sentindo não só os braços, ombro, abdômen. Tem dor. Aê. Novo no canal? Inscreva-se, aperta esse sininho aí para você receber todas as notificações quando eu postar um vídeo novo aqui no canal de treinamento que você pode fazer em casa ou na academia. Isso é muito importante. Não adianta só inscrever. Você tem que apertar esse sininho aí para você receber as notificações. Vamos lá. Já tá puxando bem. Suando. Ah. Ah, Abdômen, como? Lateral já. Doendo bem. Sentindo. Pega ombro também. Posicionou. Fez. Limite. Eu não tô conseguindo manter o exercício. Segurando a garrafa PET. Posso fazer sem a garrafa PET? Pode. Pode fazer sem a garrafa PET. É dentro dos seus limites. Lembre-se. Dentro dos seus limites. Isso. É, estamos finalizando. Finalizando? Finalizando? primeira parte, eu vou... Achou que ia ser fácil? Treino comigo não é fácil não. Tem que sentir, tem que suar. E aí vocês vão começar a entender que não há necessidade de ir à academia, pagar valores alto, desconforto, sair de casa, para poder revezar aparelhos, você pode fazer a atividade em casa. É isso aí, vamos para a terceira. E nessa terceira, nós vamos pegar firme. Foi! Aí, ah, vídeo, eu queria saber com você por que. Eu faço as atividades físicas em casa, mas não estou tendo resultado. Em sim, não adianta só a atividade física. Você tem que fazer uma dieta. A dieta, eu costumo dizer que chega a ser 90% de toda a atividade. Sem dieta, sem resultado. Dieta, descanso, atividade física. Ou dieta, atividade física, descanso. É igual a resultado. Vamos lá. Subiu. Subiu. Subiu. Vídeo, eu não estou conseguindo fazer a quantidade que você faz. Ok? Faça dentro dos seus limites. Sobe. eu vou trazer a vocês essas variações, mas não se esqueça, tem que compartilhar, tem que pegar, colocar lá nos seus grupos de WhatsApp, mandar para aquela sua amiga que quer fazer treinamento em casa, aquele grupo da academia que num dia chuvoso não deu para ir, você passa esse vídeo aí, esse treinamento completo. E eu quero saber de você, o que você está achando do canal com mais vídeos, mais treinamento. Estou tentando postar bastante coisa para poder facilitar a vida de todos, até porque vocês me pedem. E eu só não posto mais porque eu ainda não tenho a capacidade tecnológica à mão para postar tudo que eu sei, porque eu tenho muita coisa para postar, muita coisa. Aí conto com a ajuda de quem quiser ajudar o canal. Esse canal aqui, a ideia dele é contribuir para que você atinja seus objetivos e desmistificar essa questão de academia 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20, 4 de 10, 4 de 15, 4 de 20. Acaba com esse receitão de bolo. Depois vamos falar mais sobre esse, esse ponto aí, porque isso aí está dando um... Um nó na cabeça de muita gente que fala para mim, mas, Emílio, eu tô na academia e minha série é 3 de 10. Aí a outra fala assim para mim, Emílio, meu personal botou assim, 6, 8, 10 e 12. Ou ao contrário, começa com 12, vai para 10, depois vai para 8 e 6. O que é que eu faço? Vamos conversar sobre isso. É aquela questão, quer ajudar o canal? Pô, faz uma doação no canal, dois reais, um real, não importa. Isso vai ajudar para que eu possa trazer outros profissionais e montar, vamos botar assim, uma quantidade de vídeo que vocês não vão ter necessidade de pagar 100, 150, 300 reais de academia ou personal. Você vai ter tudo isso no canal com uma contribuição de R$ 2,00, R$ 5,00, quando você puder contribuir. Essa é a diferença do projeto. E eu quero agradecer a vocês que, devido a vocês, o canal recebeu o selo de certificação, que é o um selo que o próprio YouTube dá, demonstrando que o canal é um canal que passa pelos padrões de qualidade do YouTube. Muito obrigado a todos vocês, afinal de contas, se não fosse vocês, não conseguiria isso. Vamos lá? Não termina, não, De Termina? Estamos quase terminando, já chegou a olhar. Ainda vai sofrer um pouquinho. Isso. Ah, cansado, abdômen, como? Chapô, isso é que eu quero, apesar que eu não estou numa, numa dieta é, regrada não, isso aí eu posso ser franco com vocês, não estou em dieta, estou comendo tudo que eu como, até porque o meu gasto calórico é maior do que o consumo que eu tenho de calorias, então... Estou consumindo bastante coisa, não tenho vergonha de dizer como de vez em quando um hambúrguer, como meu sorvete, mas Emite você fala não bebo refrigerante, isso aí é verdade. Evito, hoje eu não sinto mais necessidade de refrigerante. Mas no geral, pô, no geral eu tô muito tranquilo quanto às escolhas alimentares. Depois eu vou, vou falar um pouquinho também. É que eu não gosto de entrar na área da nutrição, até porque eu não sou nutricionista. Então, o nutricionista é que tem que conversar sobre isso com vocês. Mas, devido a eu ter uma noção de nutrição esportiva, eu posso falar sobre alimentos bons e alimentos ruins. Isso! Estamos finalizando, hein? Vamos partir? Ah. Voltar, essa é a última, hein? Vamos com montar. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco. Realizamos nosso treino, deixa eu ver como é que ficou aqui no nosso aplicativo, qual foi o tempo que eu consegui fazer com vocês, perdi aqui o tempo, mas não tem problema não, ficou da seguinte forma, é, preparação, nós fizemos 10 segundos de preparação, aquele tempo que você tem para poder se organizar, 30 segundos de exercício, 10 segundos de descanso, fizemos 5 rodadas, 5 vezes, na verdade, 4 rodadas. É um exercício que puxa bem a região dos ombros, quis trabalhar com vocês a região dos ombros, trabalha não só levanta peitoral quando você faz esse movimento, feixe o superior peitoral e a parte oblíqua do abdômen. Espero que tenham gostado. Lembre-se, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Não se esquece de sentar no dedão aí nesse joinha aí para ajudar. Se não gostou, também aperta aí que não gostou e sem problema nenhum. Aqui é democrático, você manda. E não esqueça, é novo no canal, curtiu, gostou do treinamento, bem fácil, bem simples para você ter resultado? Basta você clicar aí em inscrever. E clicar também no sininho que você vai receber as notificações do canal. Aqui, detalhe, suando pra caramba, um exercício tão simples mas que você consegue sentir. Emídio Júnior, treinamento em casa, Emídio Júnior, musculação sem complicação. Quando você for fazer aquela sua fotinho, seja na balada, na festa, onde quer que esteja, lá no Instagram ou em outras redes sociais, dá tá aquela moral, hashtag Emílio Júnior, que assim eu vou poder te achar e ver que você está tendo resultado e fique feliz com isso. Até nosso próximo encontro.